Olá, eu sou o Leandro e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês como é estar desempregado mesmo tendo uma graduação. Todo mundo sabe que eu me formei em 2013 e eu dei duro, eu me esforcei ao máximo pra chegar no final de uma faculdade e ter um emprego digno da minha área na qual eu sou formado, que é computação. Só que não vem sendo bem assim como eu tinha planejado. Como todo mundo sabe, eu tenho uma deficiência física. Sim, mas tem um problema nisso tudo. Todos os empregos que me apareceram foram com salários inferiores a um salário mínimo. E vocês sabem que ser um deficiente tem muitos gastos com fisioterapia, hidroterapia, pilates. E são coisas que são caras, não são baratas. E também está na Constituição Federal do Brasil de 1988 que nenhum trabalhador deve receber menos que um salário mínimo. É uma violação da Constituição Federal brasileira. Porque assim elas não pagam uma multa do governo, que o governo impõe para as empresas, que são uma multa alta, então elas preferem contratar pessoas com deficiência, pagam menos e evitam uma multa muito maior do que isso. Outro ponto que na minha opinião está errado É haver um certo preconceito contra pessoas com deficiências das empresas Esses tempos atrás eu fui fazer uma entrevista numa instituição daqui da região E o cara do RH me falou o seguinte Nós acreditamos em você Só que obviamente que eu não acreditei nele que se ele acreditasse em mim, ele ia dar um valor mais alto Ele queria me oferecer menos que um salário mínimo, balelo Vai dar tudo balelo o que ele falou Então eu creio que isso deve mudar Para finalizar, eu vou deixar um recado eu estou precisando sim de um emprego, eu estou à disposição e ficaria muito grato se essa oportunidade aparecesse. Então era isso que eu queria dizer, espero que vocês compartilhem esse vídeo, porque assim você não só ajuda a mim, mas ajuda a outras pessoas que têm esse problema. Se inscreva também no canal, dê um like, dê um joinha aí, compartilhe esse vídeo, vejo vocês na próxima pessoal, até mais.